Nesse vídeo veremos a relação que existe entre Reynolds de partícula e coeficiente de arraste. A relação entre essas duas variáveis pode ser verificada sempre que plotarmos os valores de coeficiente de arraste em função do Reynolds de partícula. O coeficiente de arraste é originalmente obtido da equação 12. Aqui a gente está chamando de equação 12b. E essa equação foi a base para o desenvolvimento de outras correlações, como veremos a seguir. As correlações relacionam o coeficiente de arraste a um grupo adimensional, normalmente o número de Reynolds. Então temos a correlação de Morrison, a de Roland e Bragg, essa para regime de transição, temos a de Heider e Levenspiel para partículas isométricas e trago também a de Coelho e Massarani. Que fornece a flexibilidade de uso em partículas não esféricas e uma ampla faixa de número de Reynolds de partícula, sendo K1 e K2 os mesmos fatores de correção que já consideramos anteriormente. Quando correlacionamos o coeficiente de Arraste com Reynolds, é possível obter curvas como essas da figura 1. A figura apresenta uma curva para partículas esféricas, uma para o formato de discos e outra para o formato de cilindros. Essas três curvas são independentes, mas apresentam uma certa similaridade no perfil. Se a gente analisar a curva para a esfera, por exemplo, no regime laminar, ao projetarmos uma reta sobre essa curva, nessa região podemos verificar que, de fato, a linha muda o seu comportamento a partir de Reynolds de partícula igual a 1. Ou seja, para Reynolds de partícula menor ou igual a 1, o coeficiente de arraste é dado por 24 sobre Reynolds. E quando o Reynolds se aproxima de 1.000, podemos perceber que o coeficiente de arraste é praticamente constante até chegar na região de turbulência da camada limite, em torno de 200.000. Nessa faixa de Reynolds, é muito comum considerar constante o valor do coeficiente de arraste em 0,44. Quando o Reynolds ultrapassa 200.000, ocorre o que se chama de descolamento da camada limite, e, como resultado, o coeficiente de arraste cai repentinamente e essa queda vai até um valor de aproximadamente 0,1 de CD. E esse valor se mantém praticamente constante em valores mais elevados de Reynolds de partícula. Vimos a relação entre Reynolds de partícula e coeficiente de arraste, mas pode ser interessante ter mais opções de grupos adimensionais. E trago aqui mais duas opções desses grupos que, de uma certa forma, se relacionam com Reynolds. Mas qual a utilidade desses grupos adimensionais? Na prática, servem para auxiliar na determinação de variáveis de interesse, normalmente a velocidade terminal e o diâmetro de partícula. Vamos pensar a seguinte situação. Conhecemos o diâmetro da partícula, mas não conhecemos o coeficiente de arraste e precisamos calcular a velocidade terminal da partícula. Se não conhecemos o coeficiente de arraste, usar a equação 12 se torna trabalhoso, porque precisaríamos implementar um processo interativo de tentativa e erro para tentar encontrar esse valor da velocidade terminal. A velocidade terminal depende de CD e CD depende da velocidade terminal. Com os grupos adimensionais, problemas como esse são facilmente solucionados. Então, aqui a gente tem a equação 31 e a equação 32 correspondendo a cada um desses grupos adimensionais. Com o valor do adimensional, usaremos a equação 33, que relaciona esse grupo adimensional para calcular o Reynolds de partícula. E com Reynolds de partícula, determinamos a velocidade terminal aplicando diretamente a equação de Reynolds análise semelhante pode ser feita para quando conhecemos a velocidade terminal, mas não conhecemos nem o coeficiente de arraste e nem o diâmetro da partícula. Nesse caso, usaríamos a equação 32 para calcular o grupo adimensional CD sobre Reynolds e usaríamos o valor desse adimensional para determinar o valor do Reynolds de partícula. Conhecendo o Reynolds de partícula, determinaríamos o valor do diâmetro da partícula.